irmãs paz e bem. Para mim, celebrar o jubileu é recordar, ou seja, trazer ao coração a história e caminhada dos freis franciscanos no Rio Grande do Sul. Fazemos memória de tudo aquilo que os freis construíram ao longo desses 50 anos. E, nos tempos de hoje, conseguimos avaliar, refletir dialogar com a sociedade e também renovar a nossa caminhada. Por exemplo, eu que sou oriundo da caminhada dos freis junto à juventude, durante essa preparação para o jubileu, já recordamos a bonita caminhada que os freis fizeram junto à nossa juventude, nos mais diversos, nas mais diversas pastorais e também organismos. E por isso, gostaria de aproveitar esse vídeo e convidar a todos para celebrarmos juntos esta caminhada nos próximos dias 22, 23 e 24 de abril no Parque do Imigrante, em Lajeada.